Olá, hoje eu queria falar sobre um tema bem interessante que eu vi num artigo, eu vou colocar o artigo aqui embaixo no, na descrição do vídeo, quando eu terminar. É sobre o, o emprego da palavra lua, no caso em inglês moon, e de vários outros termos como terra, no caso em inglês earth. Né? Então se deve ser escrito lua com letra maiúscula ou lua com letra minúscula, moon no caso com m maiúsculo ou moon com m minúsculo, Terra ou Earth com T maiúsculo, ou T minúsculo, com E maiúsculo, ou E minúsculo. Vamos matar essa chorada? Vem! Olha só, existe uma grande divergência entre os dicionários e as agências espaciais, principalmente a NASA, né? Porque a NASA difere, a NASA discorda e os dicionários também vão diretamente de encontro ao que a NASA decidiu. Acontece que bater o martelo dizendo que se você usar Moon com M maiúsculo você está se referindo ao nosso satélite natural. Existem inclusive pessoas que preferem, né, chamar de satélite natural e nunca de Lua. Então existe essa polêmica entre as nomenclaturas, mas entre os dicionários, principalmente o Webster, né, americano, Webster no caso também o inglês e esses dicionários não são revistos há muito tempo. Isso eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, o artigo da onde eu tirei essa informação. No caso, ficou batido o um martelo pela NASA e por outras agências em conjunto, de que se você usar a Lua Moon, no caso com letra maiúscula, significa o nosso satélite natural. E se você usar com letra minúsculas, pode ser a Lua de qualquer outro sistema. Por exemplo, as Luas de Júpiter. Então essa Lua seria com letra minúscula. Se você usar a, em inglês, no caso, o D, T-H-E, D, você vai estar usando The Earth, você bota com letra maiúscula, é a nossa terra. Se você bota com letra minúscula, é o solo. Então, terra com letra maiúscula é o planeta e terra com letra minúscula é o solo. E eles pedem ainda para usar o T-H-E, The Earth. Como você pode.. Você não diria de Jupiter, okay? você, mas dizendo The Earth, você estaria dizendo a Terra ou o Solo. E essa Terra seria com letra minúscula, tá bom? A NED Oliveira defende muito a ideia de satélite natural, mas existe essa polêmica e ainda não está resolvida não. Ainda tem muita gente que discorda, tanto da NASA quanto dos dicionários. Existe gente dos dois times. E vocês, o que vocês acham? Como é que nós devemos escrever e nominar? O nosso satélite natural. Devemos falar as luas de Júpiter? Seria correto? Ou não? Melhor seria satélites naturais? Vamos deixar que o pessoal decida e quando eles baterem o martelo por definitivo e os dicionários se acertarem, a gente chega a uma conclusão, a gente passa a usar, certo? Também com, com relação à superlua, essa superlua tem que ser junto ou separado? Também é outro assunto a ser discutido. Da mesma forma que a lua. E a Terra com tantas essas polêmicas envolvidas. Era esse o tema. Um abraço. Deixem um like. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Um abraço. Até o próximo vídeo e fui.